Oi gente boa, tudo joinha com você? Eu espero que sim, eu sou Marcílio Barros, você está no canal Recanto Olibar, no vídeo de hoje você vai conhecer a cidade de Santa Rosa do Piauí, e você que é daqui de Santa Rosa vai matar a saudade da sua terra, vai rever a sua terrinha querida, solta a vinheta e vamos ao vídeo! Chegando em Santa Rosa Aqui é a principal entrada de Santa Rosa do Piauí Dublado, meio escuro Mas são 15 horas e 15 minutos PGM aqui de Santa Rosa Estamos na Eu acho que aqui é PI Que liga Santa Rosa a Cajazeiras O Piauí Você que é santa rosense Está tendo E mora fora Está tendo a oportunidade de Rever sua cidade Vamos ali até a saída para Cajazinha, sabe? Ah, Você que é aqui de Santa Rosa e conhece a história de Santa Rosa, digo o que é isso aqui. Alguém já me disse que é um negócio histórico aqui. E eu não sei o, o que é. Eu não lembro da história. Entendeu? Você que é aqui da cidade, diga aí o que é aquilo lá. Entendeu? Um outro casarão histórico aqui. Que eu também não sei o que era. E aqui, indireto, vai parar em, em Cajazeiras. Eu. Olha, olha, que coisa legal. Só tem aqui no Piauí. Um tigre de bengala. Tá vendo que legal, ó? Um tucano. Uma garça. Chegou de bolota, viu? Bacana, viu? Gostei. Das araras azuis Olha gente, Bom, aqui é a rua principal De Santa Rosa do Piauí Olha que legal Mão dupla Aqui à nossa direita Nós temos o templo da igreja católica Você que é aqui dessa igreja Deixa o comentário aí Secretaria paroquial. Principal Rua de Santa Rosa Academia Pública Mercado Público 1972, a administração junto do estava aqui na época do prefeito Joelhos. Quadra Polis Nazaré Nazareno Santos, matando a saudade da nossa Santa Rosa do Piauí. Secretaria de Assistência Social, o CRAS, como nós já vimos. Ó, oh, Prefeitura Municipal de Santa Rosa. Um dos prédios mais bonitos aqui de prefeituras municipais. Ó, oh, que legal. Prefeitura Municipal de Santa Rosa. Show de bola, bonita, viu? Assembleia de Deus Deve ser Assembleia de Deus Missão Você Que congrega aqui Ou já congregou Na igreja Assembleia de Deus Missão De Santa Rosa do Piauí Deixe um comentário aí no vídeo Aquele morro que você vê lá em cima é então, um pessoal que vai lá, sobe lá. Eu esqueci agora o nome que dá que ele chama esse esse morro. Campo Socai, ó. Legal você ver. site Francisco da Chagas Ferreira Souza Filho. O nego cabeleleiro. Viu que legal? Campo Site. grama natural, me parece que é. Legal. Estamos subindo na rua principal de Santa Rosa. E alguma eu... até a parte de trás matando a saudade da sua santa rosa Você que já estudou ou estuda na unidade escolar Dona Edilberto, né, deixa aí nos comentários aqui em Santa Rosa do Piauí. Unidade escolar Dona Edilberto. Você que já fez parte da história dessa escola, deixa aí nos comentários. É a Câmara Municipal Outra escola, a Escola Municipal Núcleo da Alegria Você que já estudou, estuda ou trabalha aqui Deixa aí no comentário Unidade Escolar Municipal Francisco José Santos Você que já estudou aqui na Francisco José Santos Deixe os comentários aí no vídeo no corte. Ah, pra cima de um outro bairro. legal. Centro Educacional de Pesquisa e Acompanhamento Agrícola do Piauí, CEPAP, legal, eu. Conhecer, mano. Aqui é a Igreja Congregação Cristã no Brasil de Santa Rosa. A nossa esquerda é a Primeira Igreja Batista em Santa Rosa do Piauí. Primeira Igreja Batista em Santa Rosa que hoje está de aniversário. Você que já congregou ou congrega aqui nessa igreja, deixe um comentário aí no vídeo. E assim você conhecer um pouquinho mais do interior do Piauí, a cidade de Santa Rosa do Piauí, bonita. Aí eu tenho dito sempre que as cidades do interior do Piauí, elas estão cada vez mais bonitas, graças a Deus. E nós estamos vivendo melhor aqui no interior, entendeu? Nós louvamos a Deus porque cada vez mais a gente pode perceber o quanto... As nossas cidades estão melhores a cada dia, entendeu? Um fortíssimo abraço e até no nosso próximo vídeo, se Deus nos permitir.